Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa cultura atual seja a inserção do jovem em seu meio social. Talvez uma das coisas mais complexas seja a percepção do jovem através da sua autoestima e autoconfiança, assim como a autoaceitação em um meio social. A sociedade usa como seus pilares ou bases uma projeção de uma imagem e a percepção de padrões a qual o jovem precisa se adaptar ou se moldar. Esses pilares sociais a qual os acordos indiretos são estabelecidos, funcionalizam uma perspectiva indireta no inconsciente deste jovem, deste ser sendo inserido em um meio social. Esta subjetividade afere uma condição intrínseca a qual o jovem não sabe Ele não sabe as condições ou os fatores que vão fazer dele alguém aceito ou não Ele se sente perdido e dentro desta sociedade, dentro desta natureza Ele não tem a devida estrutura para lidar com esses fatores a questão é como saber disso, a questão é como lidar com essas informações, essas condições e esses acordos indiretos em uma estrutura que não é transparente ou clara. Existem diversos padrões e diversas crenças que remetem a ideias de autossignificações e associações através de um meio baseado na transferência e questionando a competência ou a incompetência do indivíduo sempre problematizando o indivíduo diante da assertividade ou não assertividade diante da temeridade ou não temeridade questões como confiança e cautela, questões como um ser ser bem-quisto ou não as condições para favorecer o indivíduo são na verdade Uh, distinções que o indivíduo faz do seu ambiente pessoal, do seu ambiente familiar, ao seu ambiente comum, ou seja, ao ambiente a qual hoje ele faz parte. Esses padrões que geram a autoaceitação, na verdade, são conceitos que repelem padrões de aceitação incondicional como um ser pertencente à humanidade através de cada geração, constituídos e estruturados com base em acordos sociais e padrões sociais. Atualmente a sociedade se baseia em uma evolução constante. Atualmente a sociedade se condiciona a mudanças significativas em pouco tempo. Essas mudanças estabelecem condições a qual o ser precisa se adaptar para pertencer. Indiretamente, esse é o padrão instintivo que corrobora o seu pré-consciente e suas definições e deduções do comportamento adequado ou inadequado socialmente. Essas condições e adequações não são ensinadas durante o desenvolvimento da criança e do adolescente. Essas adaptações e posturas para exercício da agência e da mudança diante de condições diferentes do ambiente não são ensinadas não por falta de vontade mas por um despreparo dos cuidadores que fazem parte de uma sociedade como o Brasil a ideia polarizada ou intrinsecamente ligada a padrões ou conceitos positivos ou negativos da existência problematiza o indivíduo como se ele tivesse errado ou mal preparado socialmente. O objetivo da terapia e o objetivo de cursos como magia pessoal é informar os padrões sociais para a escolha do indivíduo diante de uma estrutura da psique e uma mecânica da psique de maneira compreensível e favorável ao ambiente e ao ser tendo condições favoráveis as particularidades se expressam através da transparência e da ética a moral, ou seja, o padrão comportamental é pré-estabelecido e as condições para uma sociedade são transparentes e claras para as partes onde com tranquilidade e de maneira idônea o ser pode exercer sua agência sabendo da estrutura que ele faz parte sabendo de quem ele é e de onde ele está que são princípios básicos para o senso de direção e o senso de pertencimento compreendendo o funcionamento da psique e da sua mente, assim como subdesejos e padrões do seu subconsciente, o ser pode exercer sua capacidade de escolha e sair da autoproblematização de padrões naturais como o instinto e suas emoções, assim como seus pensamentos e perspectivas sobre o mundo e gostos pessoais. Através dessas definições e perspectivas o ser não mais precisa fazer terapia e se ver como um problema em seu meio ele pode se ver como um agente em seu meio e um padrão particular com suas particularidades em um ambiente aprendendo a funcionalizar esses padrões ele sai da visão autocrítica e condicionada ao seu pertencimento e vai para uma condição de pertencimento incondicional e condições para sua estada ou não, para sua percepção ou não em um determinado ambiente. O objetivo do curso é ajudar o indivíduo e com isso favorecer o ser que percebe seu empoderamento e só percebe que há é incômodo, pois o incômodo é latente, ele não precisa mudar nada nele, pois o contraste para gerar o incômodo já está imerso e inserido em suas estruturas particulares. Ele não precisa tratar nada do seu passado, pois as condições do passado são um fato. Ele reinterpreta esses padrões através de uma estrutura no presente. Sai da auto-repressão e sai da justificativa e problematização do seu passado ou de suas histórias, ele não gera mais ídolos e algozes para problematizar a sua expressão natural, sua particularidade desenvolvida através das suas percepções e gostos pessoais. Sabendo das suas sombras e sabendo dos ídolos que são gerados através de condicionantes sociais não transparentes, Entendendo seu passado e não problematizando as instâncias do próprio desenvolvimento O ser se percebe como um agente, um representante de um meio Um representante dos próprios gostos e das próprias visões Questões antes inalcançáveis são perceptíveis e claras ao ser Pensamentos, emoções, comportamentos, visões, indagações, existência postulados são questões que antes não eram diretas, não eram claras. O objetivo deste curso é favorecer através da lógica e da razão, através do pleno entendimento, a percepção do ser como um indivíduo inseparável, mas único. Agora que sabemos o cenário e o objetivo do curso, podemos adentrar aos detalhes do mesmo. O curso é composto por oito módulos, os módulos são mensais, cada módulo é composto por uma aula, material de apoio e vídeos explicando a terminologia usada até o presente momento em nosso trabalho, em nossa escola e filosofia. Cada módulo também contém um atendimento que tem o objetivo de sanar dúvidas e trazer para o mundo prático e resolver questões não resolvidas do subconsciente. E padrões instintivos do ser, como neuroses e perspectivas belicosas, junto ao seu mundo, seus pais, familiares, amigos e o mundo de seu trabalho, assim como qualquer meio que sua particularidade interage. Há um custo mensal de R$ 250,00 e qualquer dúvida eu estou à disposição.